Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu trouxe uma maquiagem assim bem, bem simples mas com uma carinha de verão pra você tentar em casa e depois de me contar Hoje eu fiz uma maquiagem completa com todos os produtos desde a preparação da pele até a finalização com o objetivo de mostrar pra você que a maquiagem ela não tem mistério nenhum e a gente tem que ter um determinado cuidado para não sobrecarregar a pele madura antes de mais nada não esquece se você gosta desse tipo de conteúdo de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo aqui você encontra conteúdo de moda e beleza para mulher madura utilizando os produtos corretos a quantidade certa e aquele toque de cor você pode obter uma maquiagem que vai fazer diferença, que vai deixar o seu rosto muito mais iluminado e mais radiante. Confere agora passo a passo, aonde eu vou explicando pra você em detalhes como foi utilizar esses produtos Bom, o rosto tá totalmente limpo, vou aplicar agora o creme anticinais da Nivea e depois o Serum Detox da Face Beautiful esse é um produto vegano com esferas de vitamina A e E Aplico em todo o rosto fazendo massagens e após isso eu faço a aplicação da bruma iluminadora. Ela tem várias partículas de brilho e aí tem que sacudir bastante para misturar todo o produto. Depois eu aplico borrifadas e deixo secar para dar o glow que eu quero na make com uma camada do CC Cream da Oceane. Ele é ideal para dar uma nivelada, deixar sua pele mais lisinha. Tem fator de proteção 40. E olha, tô aplicando com batidinha sobre a pele para não remover essa camada de glow que a Bruma deixou por baixo. Corretivo da Toque de Natureza, é um corretivo denso. E aí eu gosto de fazer a aplicação nas áreas que eu quero esconder com essa esponjinha molhada com água filtrada. E aí a camada fica bem mais leve e as batidinhas também para não remover as camadas que eu tô criando e ó, espalhando todo esse, esse produto. A base é a Matchmaster da Mac. É uma base com cobertura leve que se adapta também à cor da pele e aí ela consegue mostrar no fundo o brilho que a bruma deixou com as suas partículas. Ideal para o que eu quero como cobertura. Vou aplicar o iluminador sem selar a pele, a ideia é que esse iluminador fique bem mais forte, mais ativo, porque é uma maquiagem mais glow e principalmente esse blush da Bourjois, que também tem partículas de brilho, ele, esse tom esse salmão lindo que eu aproveito e aplico também nos olhos para fazer como sombra. E aí, olha, tudo com muito brilho e esse tom pêssego bem suave. Vou utilizar esse quarteto de sombras da MAC e a cor preta vai ser o meu delineado. Então eu vou trabalhar, é super fácil, principalmente para quem tem as pálpebras mais... É, com mais linhas de expressão, que estão mais flácidas É perfeito, o delineado fica ótimo E aí eu utilizo essa cor também na parte de baixo Juntamente com o blush para dar esse tom mais quente nos olhos E o contorno serve para deixar o rosto assim mais anguloso e mais harmonioso O meu é oval e aí os pontos focais são laterais do rosto Testa e também o queixo e se você não tiver um pincel específico para pentear suas sobrancelhas, que tal utilizar aquele aplicador velho da sua máscara de cílios? A máscara de cílios, eu vou utilizar essa 2 em 1 um, da Tango. Utilizo o passo 2, que dá volume, e depois utilizo o passo 1, um, que ela deixa os cílios assim mais alongados e mais definidos. Claro evidente que a gente não deve esquecer da parte de baixo. E para finalizar, esse batom da Boticário, que é um batom com ácido hialurônico que dá uma super cobertura e ainda recupera os lábios. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje E se gostou, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal Então é isso, grande beijo pra vocês e até a próxima Tchau, tchau